Existe um problema muito grande aqui entre tocar com as mãos separadas, tá? Então você vai ver aqui, ó, que entre esse dó e esse dó, a gente tem uma oitava quase de diferença ou não? A gente tem uma oitava de diferença, tá? Então imagina se você pega e faz um sol aqui, ó, tá? Olha só. Tá vendo? E muita gente toca desse jeito. Às vezes porque não, não pôde estudar. Às vezes porque não teve um professor. É, às vezes teve até um professor, mas o professor também não estudou. Tem muito professor de teclado que não estudou, tá? E aí, às vezes, a pessoa acaba aprendendo desse jeito, tá? E fica um som, às vezes, incompleto, né? Um som que, que fica um buraco no som. E... O que, que eu passo para os alunos, tá? Dentro dos meus cursos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouco disso. É, nós temos duas formas de tocar os acordes. Se chama uma forma fechada e a outra é a forma aberta, tá? As duas formas de fazer os acordes visa o quê? Eliminar esse espaço entre as duas mãos, tá? É lógico que se é um arranjo que você está tocando, é normal ter o um espaço, porque é um arranjo. Entenda. É algo pré-definido, mas não é normal tocar com as duas mãos separadas, tá? Então, a primeira forma de se fazer os acordes, que é a forma fechada, inclusive tem muito aluno no curso que está estudando isso, que vai ser como? Você vai fazer a mão esquerda tônica e quinta, e a mão direita tônica terça e quinta, tá? Então a gente tem aqui um Dó maior, ó. Você vai ver que entre a última nota da minha mão esquerda, e a primeira nota da minha mão direita Ó, tá vendo? Não tem quase espaço tá? A gente tem aqui três tons de espaço Olha que diferença Tá vendo? Então é, Essa aqui é uma das formas de tocar E o seu som ele vai ficar mais cheio Quando você vem pro grave O som fica mais cheio, tá vendo? Ó. Não há Deus maior o som mais fechado tá então essa aqui é a forma fechada de tocar muito usado dependendo do que você vai tocar aí tá e lembra é importante saber as duas formas a forma aberta que o pessoal muito fala muito de baixo 158 um, né que é, eles, eles dizem que é tônica quinta e oitava né 158 um, na verdade isso aqui é a forma aberta e nem sempre vai o 5 né às vezes você faz só assim tá para ele ser tocado corretamente você tem que partir o acorde pela terça, tá? Então, ó, Dó, Mi, Sol. Tônica, terça e quinta. Então, a minha mão direita parte da terça. Assim, tá vendo? Então, aqui a gente tem um Dó maior na posição aberta, tá? Um Fá maior na posição aberta. Ó. Sol na posição aberta. Quando eu toco aqui, o acorde... Também fica completo, tá? Então, ó. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Então, existem essas duas formas. E depois nós temos o encadeamento. O que é o encadeamento? Tocando tanto fechado quanto aberto, você vai dar saltos, né? Tá vendo? Então, ó, não adeus maior, se eu for pro Dó, eu posso vir pra cá, mas vou ter que fazer um salto, tá vendo? Eu tava aqui e vou saltar pra cá. Com o encadeamento, eu evito esses saltos, tá? Então eu posso começar o Fá aberto aqui, ó, não há Deus maior, e aí eu faço o Sol menor fechado, tá vendo? Aí o dó, eu posso fazer aberto agora, ó. Não, adeus, melhor. Alfa fechado. Então, o encadeamento é isso. Você vai, abri... vai usar a forma fechada ou aberta, dependendo do que estiver mais perto do acorde que você está. Isso tá? aqui é uma matéria que eu trabalho no curso, por quê? Porque depois o chord melody, que é fazer a melodia junto com o acorde, ela vai depender disso, de você ter esse conhecimento do que é acorde aberto e acorde fechado.